E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa série sobre Marketplaces aqui. E hoje trazendo o Marketplace que aceita a pessoa física. Finalmente, finalmente, né? Mas é um Marketplace extremamente nichado, tá? Eu conheci esse Marketplace na época da faculdade, quando eu precisei comprar um livro de cálculo diferencial integral, tá? Esqueci o nome do cara agora do livro, mas... E eu só achei lá. Por quê, tá? É um marketplace de nicho de livros, livros usados e livros novos, pessoa física e pessoa jurídica. Estante virtual é o marketplace que eu estou falando, tá? É um excelente marketplace para quem trabalha nessa categoria. No meu ver, os sebos do Brasil ainda não acordaram pela potência que se é vender livro pela internet, tá? Desde que seja em qualquer marketplace que aceite a sua categoria de livro, livros usados, você possa vir a trabalhar, tá? Então o estante virtual é muito bom para venda de livro, ok? Tem um público fantástico, fantástico, fantástico mesmo lá dentro. O modelo de negócio, você pode anunciar até 2 mil livros numa taxa mensal de R$ 49,90, que é uma mensalidade. Passaram-se 90 dias, passou 90 dias, você consegue fazer um upgrade no seu plano para anunciar mais do que 2 mil títulos diferentes de livros para você vender, beleza? Esse é o primeiro ponto. Ale, como que funciona o comissionamento? Aí eu acredito que eles ainda estão um pouco atrasados, mas é um modelo que funciona hoje, tá? Você pode ter a sua conta no Wirecard ou no Paypal para poder fazer o seu recebimento via estante virtual. Você vai criar a sua conta nesse um desses dois meios e vai fazer o seu recebimento. Eu indico o Aircard aí de forma bem legal, é, até pela atuação que eles têm no Brasil muito forte, tá certo? Então você configura o seu meio de pagamento no Air Card. você vai ter a taxa da estante virtual sobre cada uma das vendas, de 8% a 12%, ok? Esse é como funciona. E além disso, você vai ter a taxa do seu intermediador de pagamento. Se você usar o Moip, tem a taxa do Moip. Se você usar o PayPal, tem a taxa do PayPal. Normalmente, como que funciona? De 8% a 12% para o estante virtual, ficando com um mínimo de reais nessa comissão. tá E você tem a taxa do intermediador, que normalmente é 4.99 para o estante virtual, mais 20 centavos por transação aprovada. Tá certo? Então, se você tem que somar esses percentuais... Ah, ali, minha categoria ali de livros são 12. Então, 12 mais 4,99, 16,99 mais os 20 centavos, e se esses 12% for menos do que dois reais aí você considera dois reais para você poder trabalhar dentro do estante virtual. É alto, é baixo? Acho que é razoável. É dentro do que a gente já está meio acostumado, já conhece aí, e já vem acontecendo, tá certo? Então, aproveite, conheça o estante virtual. Se você é lixado, se você vende livro, coloca aqui embaixo até para eu saber se tem alguém que vende livro aí, que acompanha o nosso canal. Galera, comenta aí, por favor. Tá certo? mais estante virtual, excelente, nichadíssimo de livro, vende muito bem, tá bom? Valeu, um grande abraço pra você, fica comigo, se você gostou, se inscreve, dá o seu like para você acompanhar e ficar sabendo sempre o que acontece. Valeu! Uou, uou, uou, não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace para você poder visualizar.